Está rolando desde ontem, esse é o segundo dia, da Maratona de Design para a construção do Laboratório Santista. É um espaço grande, tem 1.200 metros quadrados e a gente agora precisa ocupar com inteligência, com articulação comunitária, envolvendo mais gente para fazer com que esse espaço ganha a vida que ele merece. Super cabe esse tipo de iniciativa aqui, onde está, sabe? No prédio é super interessante e ele tem uma história longa. Eu estou achando interessante no sentido de ser conectado, sabe? Conectado com a cidade, com os interesses de quem está em volta. Para responder essa demanda de uma ocupação que vai acontecer ao longo do tempo, a gente propôs para que vários fazedores mão na massa viessem com a gente pensar e criar um sistema para que eles possam começar a usar imediatamente com um imobiliário de qualidade que foi construído de uma forma coletiva e comum por todo mundo. Para algo ser comum, ele precisa ser construído em conjunto e cuidado em conjunto. O que tem acontecido nesses dias é a soma das ideias a possibilidade da gente compartilhar conhecimento, é a possibilidade da gente não ter que seguir uma norma, um padrão, não ter que seguir uma referência única. E ao mesmo tempo, como que esse processo é por si só educador, assim. Então, coisas que justamente só no processo você vai se deparando. A gente chegou aqui já com a ideia de trabalhar com as caixas. A caixa de feira é um negócio bem forte. É reutilizável, e aí é para fazer bastante coisa. Aqui, ó. Ele é só encaixado. É um material barato né? e elas são muito práticas também, são modulares, então dá para montar da maneira que eles vão precisar. Elas são empilháveis e elas têm diferentes alturas e a gente pode formar tudo que é tipo de imobiliário. O que eu acho mais interessante da escolha da caixa é que tem uma relação com o entorno mesmo, né? com a existência do mercado aqui perto que usa para caramba esse material. Eu acho que as caixas são interessantes por isso, por ter essa relação também afetiva com um material que a gente vê muito, que a gente reconhece. Faz com que as pessoas do bairro consigam enxergar, consigam se identificar. E justamente pegar ele e reinterpretar ou ressignificar, né? E como é um espaço muito grande e com uma agenda super plural, a gente também tá tentando não fixar demais os usos, né? É muito importante que tudo que a gente construa tenha mais de uma função, possa responder a necessidades diferentes. Então é um exercício de manter a mente aberta e sempre pensar numa gama de possibilidades maior, sabe? Eu acho que o pessoal consegue fazer em casa porque é uma coisa um materiais bem simples. Então a ideia é que também fosse altamente replicável, né? Depois a gente mesmo pudesse seguir fazendo daqui por diante. Eu gosto muito de um, uma noção que é da estética do possível, que é justamente como com os elementos que você tem em mãos, você consegue recompor eles e criar uma outra coisa inovadora. Esse vai ser um espaço de acolhimento dessas várias inteligências, várias capacidades criativas para produzir fricção e fazer as coisas acontecerem.